Todo mundo sabe que a Source 2 será lançada, mas ao mesmo tempo ninguém sabe o que será das skins. Quer dizer, talvez o Golden saiba, porém ele não pode falar para a gente... Mesmo assim, ele deixou um sinal e eu captei esse sinal. Antes de ontem, quando perguntado sobre a Source 2 e sobre o que aconteceriam com as skins do CSGO, ele respondeu o seguinte: Muito se falando aí desse Source 2, né? CS2, Source 2 aí. Cara, sei que vai. Muita... Vocês querem saber de muita coisa aí, né? Cara, assim, vamos ser sinceros, né? Se eu falar que eu não sei de nada, você vai achar que eu tô falando que eu não sei de nada porque eu não posso falar, né? E se eu falar que eu não sei de nada, porque eu não posso falar, você vai falar que não pode falar, o que eu não posso falar, e aí vai ficar nessa situação. Então, mas o que, que eu vou fazer, tá ligado, velho? Eu vou fazer. Cara, eu não vou vender nada meu, e também não vou comprar nada de especial, tá ligado, velho? Então, é meio que um rolê assim. Quando o Gauder disse que algumas pessoas foram até ele perguntar sobre isso, bem... Eu fui uma dessas pessoas. E, mano, a resposta que ele deu na live foi exatamente a mesma resposta que ele deu pra mim. Acredita assim que as skins serão portadas, porém, não sabe de nada. Por isso, não vai vender nem comprar nada. Sei. Fuxicando o inventário do Gaulês, eu reparei aqui que ele comprou sim. E não comprou qualquer skinzinha, não. Ele comprou uma fucking paracorde, aquecimento de aço, porém, Blue Jam. E sim, ele comprou essa skin, depois todo esse bota aí da Source 2. Isso porque, quando eu venho aqui na Steam dele propor pôr uma troca, essa paracorde que ele comprou ainda nem está disponível disponível, ou seja, tá aí no lock de 7 dias. Inclusive, na live de ontem, ele fala dessa faquinha e cita Source 2. O que ele falou aqui me deixou confiante, de verdade. Eu peguei uma, uma faquinha, garotinho. Eu fiz Uau. um combozinho. Deixa, deixa eu abrir aqui. Ó, tá pronto, garotinho? Vou botar aqui na Tô tela. Essa oh, é, a Joga K. na tela. Olha, a cata tá na tela. Ela é linda, ela é linda. Essa ela... tu mandou. Aí a luvinha e a faquinha, ó. ó que que é, isso, ficou, padrinho. Aí, ficou legal, né? Aham. Uhum. Ficou legal, não ficou? Só se é. sair no Source 2 vai valer 5 vezes mais. Ah, eu tô achando, viu, velho? Chegar fedendo nesse Source 2, <risos> é isso? Ué. Uma hora ele não sabia de nada, outra hora ele comprou uma skin... Ah, eu... rapaziada, vem comigo que eu tenho muita coisa pra falar, porém, já adianto que o ponto... De... Na real, tá no título já. Quais skins de CSGO devem valorizar com a chegada da Source 2? Inclusive, eu vou dar um spoiler. Ontem, aconteceu algo inédito no jogo. A AWP Dragon Lore... Já não é a Alp mais cara do CSGO, temos uma skin de Alp que ultrapassou o preço da Dragon Lore em praticamente todos os desgastes e isso tem sim a ver com a Source 2, porque essa Alp que agora é a mais cara do jogo, ela reage muito diferente com a luz, diferente da Dragon Lore e na Source 2 essa AWP aí, mano, vai parecer algo de outro mundo, vai ser sinistro.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, rapaziada, skins que provavelmente irão valorizar na Source 2 Mas antes, é necessário explicar o que a Source 2 irá alterar no CSGO que poderá causar a valorização de algumas skins Então, pra começar, a Source 2 está mexer no que dentro do CSGO? O que vai mudar? A Source nada mais é do que o motor gráfico do jogo O CSGO roda na Source 1 ou então, apenas Source, que é um motor gráfico muito antigo, rapaziada, de 2004. A Source 2 já é um motor muito mais recente. E sim, é possível mudar o CSGO da Source 1 para a Source 2, mantendo as skins, mantendo o jogo da forma que ele é. Até porque a Valve já fez isso com o Dota, e quando ela fez isso com o Dota, o jogo continuou o mesmo, óbvio mais bonito, mais bem acabado. Porém, com a mesma mecânica, com as mesmas skins, nada mudou. No CSGO, a Source 2 vem com o intuito de melhorar o desempenho do jogo. A ideia é que sendo o um motor gráfico mais recente, mais atualizado, você consegue rodar o jogo com o um menor consumo de recursos do computador. Ou seja, você vai otimizar o jogo. Então é bem provável que com a chegada da Source 2, mais players sejam capazes de jogar CSGO com configurações gráficas mais altas, sem sofrer altas quedas de FPS. Isso por si só, rapaziada, já é um fator que pode sim influenciar na valorização de algumas skins na Source 2. Porém, a questão está mesmo na iluminação. A Source 2 tem um sistema de iluminação mais avançado do que a Source original. Isso pode tornar o ambiente do jogo mais realista e permitir que a Valve crie cenários mais complexos e detalhados. Além disso, hoje no CSGO existem várias skins que reagem com a luz de maneira que a ilustração gera um efeito único. Um exemplo, a Print Stream, uma skin que existe para Desert Eagle, M4-1S e USP. A Print Stream é branca e preta. Porém, quando algumas luzes refletem nessa skin, efeitos mais puxados para o rosa, cor e um azul bem clarinho aparecem e a skin se torna sensacional. Hoje no CSGO você consegue visualizar facilmente esses efeitos, porém em algumas posições e situações em específico esse efeito fica muito mais claro, muito mais extravagante e talvez com a Source 2 o efeito da skin Print Stream fique mais visível, se torne mais frequente em posições mais comuns do jogo, enfim. Tá aí uma skin que eu acho que pode valorizar muito na nova engine do CS. Mas cachorro, não existe a Alp Print Stream, então qual é a skin que tem potencial para ficar mais chamativa na Source 2 e que inclusive ficou mais cara que a Dragon Lore. Bem, eu estou falando da AWP Gangneer. A AWP Dragon Lore rapaziada perdeu seu reinado desde que ela chegou ao CSGO, ela sempre foi a AWP mais cara do CSGO, porém, algum motivo que não sabemos qual é, está fazendo com que a AWP Gangneer suba e suba muito de valor. Prestem atenção nisso, a AWP Gangneer Battle Scare, 5.600 dólares, enquanto a Dragon Lore 2.735 Gangner Wild Warn 5.580. Dragonlore Warn 4.448. Gangner Field Tested, 6.300 dólares. Dragonlore Field Tested, 5.000 dólares. Gangner Minimalware, 8.400 dólares. A Dragon Lore Minimal Wear, 7890. Apenas a AWP Dragon Lore Factory New está mais cara que a Gangner. Mas assim, uma diferença muito pequena. A Gangner 9730, enquanto a Dragon Lore 9.800. Pelo gráfico, eu acho que vai passar. E eu tenho a desconfiança que o motivo é pela forma que a Alp Gangner reage com a luz dentro do CSGO, diferente da Dragon Lore. A Dragon Lore, numa iluminação muito forte, ela fica uma skin muito mais dourada, muito mais clara. Parece que reflete muito mais luz. Mas a ilustração e as cores continuam a mesma. Já a Gangner é uma skin RGB. Você pode não ter notado até hoje, mas a Gangner tem um efeito RGB. Um efeito RGB sensacional, na minha opinião, porque ele é delicado, não é exagerado. tem um link em como a Dragon Lore reage com a luz no CSGO em comparação com a Gangner, rapaziada. De verdade, eu sou fã de Dragon Lore, é uma skin predileta, é a skin que eu sempre sonhei. Não vendo a minha por nada, porém, eu tenho que admitir que a Gangner, em relação à forma que reage com a iluminação, ela é muito, muito melhor. A Gungner, rapaziada, mesmo sendo azul, em alguns momentos, ela até fica meio roxa em algumas partes. É sensacional. E é por isso que, na minha opinião, não só a Gunner, como também várias outras skins que têm esse mesmo efeito no CS, podem valorizar muito na Source 2. Afinal, a Source 2 irá mexer com a iluminação do jogo. Ok cachorro. Mas quais são as outras skins do jogo que tem esse mesmo efeito? Bem, eu citaria algumas para vocês. A mais nova lançada k 47 Headshot, a k 47 Nightwish, MP9 Standard Glass, AUG, Midnight Lily, MAC-10 Scotec, MAC-10 Stalker e todas as outras skins RGBs, holográficas, chame como quiser. Vocês entendem que tipo de skin eu tô falando e é isso que importa. Outro ponto que, na minha opinião, devemos levar em consideração eu não acho que o Gauleis pensou nisso ao comprar a k 47 Blue Jane ou a Paracord Blue Jane. porém ele pode se beneficiar com isso Assim como qualquer um né, Que tem uma skin aquecimento de aço uma skin Blue Jam É o fato que muitas skins antigas do CSGO Incluindo a skin aquecimento de aço Tem uma ilustração de qualidade menor Elas são mais pixelizadas Reparem no desenho dessa WP de Descarga Elétrica Que pra quem não sabe É uma das primeiras skins de WP do CSGO Reparem que a imagem Eu não sei se é um desenho uma foto, enfim. Ela não é tão bem acabada. Os traços não são tão finos. Não parece ser uma skin HD. Isso porque é uma skin lançada em 2013. Outro exemplo é essa AWP Man ou War, que é muito mal acabada, rapaziada. Assim, perdão. Os traços aqui, as linhas, digamos que não estão na melhor qualidade possível. Quando comparamos esses desenhos com algumas skins mais recentes lançadas no jogo, a diferença fica muito clara. E talvez na Source 2, as texturas dessas skins sejam refeitas, mais qualidade, mais detalhamento talvez algumas comecem a apresentar inclusive detalhes 3D, porém isso é um pouco menos provável, enfim. A skin Aquecimento de Aço é um exemplo de skin antiga a k 47 Aquecimento de Aço e várias outras facas fazem parte da primeira coleção de skins do CSGO a K Aquecimento de Aço chegou na weapon case é uma skin bonita? É, chama muita atenção? Sim, principalmente quando tem azul Vixe. mas se você for reparar os detalhes, os contornos não poderiam, eles podem ser mais bonitos e se na Source 2 a Valve trazer uma melhora no acabamento dessas skins principalmente as skins mais antigas meu amigo, aí eu vou falar que a faquinha que o Golis comprou vai ficar muito mais irada, não só a faquinha como a AK também e eu confesso para vocês que eu tava querendo vender a minha k 47 Blue Jam que assim, é a skin mais cara do meu inventário vale quase 60 mil dólares, eu tava quase certo que eu ia vendê-la, mas agora pensando nisso eu tô meio, meio balançado não sei. Mas fala aí, rapaziada. Vocês não acharam estranho esse fato do Gaulês? Primeiro dizer que não compraria nenhuma skin. Depois aparece com uma nova, né? E não uma skin qualquer. Uma baita de uma Blue Jane. Pode ser que não. Talvez seja apenas uma coincidência. Ou será que, indiretamente, ele tentou nos passar aí uma mensagem? Enfim, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 337 todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cofre1337. Fa. low